Bola subindo e descendo a bola no meio. Voltou, olha o chute no olha o gol! Explode! Ah. Explode o grito de gol, Curti! Gol! Mas chega! chega Você que... tem sonho de ser um narrador de futebol? Ah, meu amigo, de caramba com o Curti de hoje, olha, Rocha Júnior, ele vai te ajudar a realizar esse sonho. Vamos junto! de Rocha Júnior, hein, cara? Fala um pouquinho aí pra galera aí, ó. Locutor, dublador, publicitário, cara, no meio da comunicação, sempre com essa questão aí de Fala com o povo, né? A gente Rocha? tem que se virar nos 30, né? Ou no nosso caso nos 60, talvez. Pois é, mas é, mas é muito legal. Conta um pouquinho da, da, da sua história, Rocha, Sim. porque pelo que eu entendo, pelo que eu já te conheço, eu e o Rocha Gena trabalhamos juntos, a gente já tem um convívio história, de longa né? data longa data, mas é legal para ele contar essa história, porque isso veio de berço já, essa paixão pelo meio de comunicação, né, Rocha? É, acho que tá no DNA, né? A família. É envolvida com a comunicação há várias gerações. Né? É, o meu pai foi, para mim, a maior referência né, em termos do, do rádio. Ele trabalhou, inclusive, na Rádio USP. Sim. É, foi uma das maiores vozes do rádio brasileiro. Um dos fundadores do Clube da Voz, Gilberto Rocha. Né? Mas a... eu, na verdade, não entrei nem. Por ele no rádio, até porque a refigura dele era muito grande pra mim O meu bisavô, meu bisavô, era foi técnico do, do Palmeiras, técnico do Verdão E, aliás, está enterrado no mausoléu do Palmeiras Olha só, hein, pra no, você que é palmeirense, então No cemitério municipal, Antônio Coelho Filho E era ator também, meu bisavô era ator ele fez vários filmes na época da Atlântida, cinematográfica. Que demais! Tico-Tico é, no Fubá, Carne, Osso Papagaio, O Cangaceiro, que foi premiado em Cannes. Ele era um dos cangaceiros. Que demais! Então assim, a vertente começou por aí. né? E meu tio-avô, meu tio-avô que era filho do meu bisavô, ele começou nos primórdios da TV com o um Boni, Todo poderoso Boni da Rede Globo, eles começaram juntos na antiga TV Excelsior, na difusora, e eles eram amigos mesmo, né? O Boni, ele contava essa história pra mim: que o Boni gostava de uma menina, e a menina não gostava dele, aí vivia bebendo, tomava todas, e era meu avô, que, meu tio avô, que levava ele pra casa, né? Bêbado, e ele morava sozinho com a mãe, a mãe era viúva e tal, então ele sempre contava essas histórias, e aí. Entrou a TV Tupi, a Tupi começou a operacionalizar e chamou o Boni E assim, onde um ia, o outro levava né, o outro atrás E o Boni já deu o toque pro meu tio e tal Ele foi na Tupi e chegou lá os caras... Bom, ele foi barrado por um, um, do, um, um comunicador, que um narrador esportivo inclusive né, Que tá vivo até hoje e é infelizmente é, racista né por causa da cor meu tio é mulato e aí ele não entrou e ele se desiludiu muito e pegou foi fazer outra coisa na vida mas meu tio era um gênio e quando ele faleceu tinha um cariamassos e cariamassos de scripts, de projetos de, de programas de, de, de TV de auditório que foi encontrado tudo no espólio dele e ele era um gênio mesmo na, na parte dele de, de criação e aí uma época antes dele falecer ele chegou para mim e falou olha tô pensando em fazer um curso de locução de repente tentar voltar lá para o rádio para TV você não quer fazer comigo aí eu falei é, eu tipo, sei lá né aí ele falou bom eu pago eu vamos lá vamos fazer só o teste comigo tal naquela época para você fazer o curso do Senac de radiodifusão, de, de locução, era muito concorrido. Muito concorrido. Eram 400 candidatos para 20 vagas na nossa época. E aí ele perdeu na seletiva dele por um cego. Olha que, que, que coisa, que ah, sensacional. O Senac disponibilizou todo o material em braile né, para esse rapaz, que tinha uma dicção maravilhosa, inclusive. Que legal. E o meu tio ficou em segundo lugar na seletiva dele e não conseguiu passar. E eu, na minha, tive a sorte de passar. Então eu dediquei meu curso e a minha carreira a pô, ele, pô, que, que foi meu incentivador. Isso é muito bonito, é. Isso, é, isso é muito legal. Comecei assim. <risos> e foi aí, então que você sempre teve esse desejo de trabalhar nos veículos de comunicação. Sim. Então, é... né? Porque tem, tem a veia, mas aí teve essa, esse incentivo e também tá, tá, tá, tá, não tem jeito. Só né? que tem um detalhe, né, Rodrigo. Quando você tem uma referência grande como foi meu pai, eu não me senti à altura. Porque ele era, era show de bola, era um cara que fazia propaganda para vinólia. 25 anos Nossa, né, imagina, fazendo imagina. vinólia. É, o Mastercar, Master né? Existem coisas que o dinheiro não compra Ele era a voz do Mastercar Então, era um cara que tinha assim Um, um reconhecimento muito grande no mercado Então, o que, que eu fiz? Eu saí de São Paulo Fui trabalhar no interior, lá em Santa Catarina E foi onde eu aprendi a fazer a comunicação de fato Tudo que você pode imaginar Em termos de rádio, principalmente, eu aprendi Fiz unidade móvel, reportagem policial, apresentação de programa popular de entretenimento, Eu tinha três inclusive, um levava meu nome. É, assim, jornalismo, desde pautagem até elaboração de matérias, apresentação. Eu... Tudo, tudo. E o esporte entrou nessa área aí também. Demais. Do isso nada, é do ano, me escalaram para ser repórter. Chegaram, olha, você vai fazer a cobertura, vai fazer a reportagem de um jogo de futsal no município vizinho. Eu Bona. nunca, eu, assim, isso foi uma coisa até minha, sabe? Eu nunca demonstrei para as pessoas, primeiro, que eu não sabia e que eu estava com medo. Uhum. Eu sempre encarei o desafio. Então tá, Sim. a época tem que fazer, então tá bom. Beleza, que vou estudar, aí é vou indo. me preparar, né? Fiquei uma tarde inteira no, no, no na biblioteca, porque naquela época não tinha internet como hoje, né? Então aí aprendi um pouquinho das regras do futsal e comecei a fazer. E aí foi, né? Reportagem, depois comentarismo, depois... A narração propriamente dita, né? Muito é. legal. aí entra no mundo da narração esportiva é. e tal. Aí a veia de, poxa, cara, é o sonho de criança, quando eu jogava botão, vou narrar e tal. Quem eu nunca? Né? Bom, então. Quem nunca, né? Pô, <risos> Sozinho, eu, inclusive. Pô, eu, nossa senhora, dá vontade de chorar, porque é uma lembrança maravilhosa que infelizmente a gente não consegue ver hoje. Mas o, o Rocha, fala pra gente assim. Aí você hoje tem, tem um projeto, tem dois projetos bem Sim. interessantes, bem bacanas. Um deles eu tenho até. Satisfação de, de poder fazer parte, que é o Bolsaquianos, já passei dos 40 também, estava ali né, naquela situação, mas, vamos, mas mas se mantendo bem, né, vamos lá. E, e aí criou o Bolsaquianos, que, é um, que é um canal de esporte que está tá, tá aumentando aí agora aos poucos, acabou de lançar. Tem aí também o um curso de narração, porque você quer levar essa paixão de quem teve isso na infância ou quem hoje... Talvez a maior dificuldade de hoje é ter bons profissionais no meio. Você sente essa dificuldade? Total, Foi por isso? Ou... Foi por isso e pela é, falta, digamos assim, de condições, ou de, de, de, de uma oferta, melhor dizendo, de aprendizado né, na área. É, você tem, aqui em São Paulo, a gente tem escolas como o SENAC, por exemplo, uhum. que ministram curso de, de narração como eu já ministrei lá. No entanto. Eu, pensando num público maior, pensando no Brasil como um todo, a, um, uma, uma pessoa, um jovem que está lá no Nordeste, por exemplo, numa cidade pequena, que não tem um acesso, não tem né? acesso para poder conhecer, para poder se desenvolver, gosta, quer ser um locutor, quer ser um narrador de futebol e não tem espaço para aprender, para saber como funciona isso, né? Porque tem toda uma técnica totalmente. Né? Não é simplesmente pegar o microfone e fazer a brincadeira que a gente fez na rádio. Exatamente. Ele já, já fez o curso e tudo. Né? Por exemplo, a gente vê profissionais hoje em dia, né? até aqui em São Paulo, que por não terem esse aprendizado, quando estão no microfone Acabam levando uma série de vícios uhum. né? e, e ao mesmo tempo Prejudicando a própria voz Quando Perfeito. arranham a voz né, Arrepentar. Ao gritar um gol, por exemplo Perfeito. Tem um narrador que Estoura a garganta Vai, vai perder a voz E tem toda uma anos. técnica né? Por exemplo, você, quando você grita o gol Você aprendendo A dinâmica narrativa Nossa, o diafragma, o WhatsApp, Você exatamente né? Respira pelo diafragma e você represa o ar no seu gogó. Então quando você grita o gol, você grita assim. Gol! Eu não estou alterando o meu volume. Exato. Eu modulo a voz e ao mesmo tempo eu tenho fôlego suficiente para ficar gritando GOOOOOOOL! O tempo que for, né? O que for, e eu não estou arranhando a minha garganta. Agora, Muito claro, bom. já aconteceu também de algumas partidas eu detonar minha voz, por quê? Porque naquele instante, naquela transmissão, eu carreguei a emoção. É, tem isso. Principalmente quando é a seleção brasileira. Porque aí a seleção de todos, aí você usa o seu lado torcedor na narração, é meio que inevitável. Né? É, muito, é interessante você falar isso Até porque você, você consegue separar isso Quando você tem a técnica Exatamente, agora por exemplo Muitos podem dizer, ah, mas então você arranha o, o, A garganta quando é jogo do seu time <risos> Pelo contrário Você dá mais valor quando você está vendo o um jogo de outro né o, até Quando no... eu narrava jogos do Corinthians Por exemplo, eu não sou corintiano A torcida Do Corinthians E a do Flamengo também, embora que no Maracanã ah, por ser um pouco mais distante do gramado, é, a gente na cabine não tinha aqu aquela reverber reverberação do barulho da torcida. não? Que a torcida do Flamengo é a melhor do Brasil e, e o que a torcida do Flamengo faz é impressionante. Mas a do Corinthians, é, por ser, por, naquela época, muitos jogos no Paquembu, aquela coisa toda, e a cabine muito próxima, Contagiava contagiava, contagiava, contagiava. Era o efeito do Mar dúvida. Santos, né? Sem dúvida. A torcida te carrega e você vai, vai torcida, vai Corinthians que é a torcida da fé vai junto com você Sim, E você vai, começa a narrar é. e começa a narrar e a coisa vai indo e, e a adrenalina do cara vai no... Aí você não tem como, você entra no lance da emoção e aí quando você entra na emoção Você perde um pouco da técnica e aí pode é. complicar a voz, né? Então você tem que estar sempre vigilante E a narração se você não, não aprende essas técnicas corretas, desde a pré-jornada, até o giro do placar, até o acionamento de cada membro da equipe, uh, o uso do, dos bordões né, que são tão necessários, né, não só no grito de gol, mas, mas o que também no. Nos né? Você claro, lembra do narrador claro. pelo, pelo bordão, né? Aliás, coisa, tem né? grandes mestres, né? Nesse curso a gente procura abranger tudo isso e muito mais, o treinamento específico. Onde o... Mesmo que a pessoa não tenha o microfone E não tenha... Um software de, de áudio, enfim, ela pode usar o próprio celular para treinar. Legal, tem vários aplicativos, tem inclusive, vários é, aplicativos. que você pode, pode fazer isso, treinar, ouvir sua voz, ouvir, voltar. Exato, saber é, o time é, que você perdeu ali, talvez um. Eu uh, fico o um negócio é, meio errado. Exatamente. Né, saber entender isso. Ah, e é isso que você ensina no curso. É isso que eu ensino no curso. Sim, e mais, e, eu e, acompanho, né? Isso porque... que é muito legal, para ver evolução, para ver Exato. É, o grande defeito às vezes de um curso online é que você coloca o material. E o aluno tem que se virar e eu sempre fui contra isso Eu acho que um, um curso ele tem que ser completo o professor tem que acompanhar identificar possíveis erros possíveis dificuldades que o aluno tenha e dar esse suporte então eu vou treinar junto com ele Bom, mas isso é muito legal é? E, e você faz isso como como é que é feito esse curso porque assim é online o o, o ser um online é o fato se assim, você você vai entrar no curso no momento que você quiser no seu dia é, é tem uma plataforma é né? uma Onde através do Hotmart, né? Uhum. Onde o aluno vai entrar para fazer o seu login e lá vai ter a aula específica que ele vai trabalhar. São três módulos. Legal. Então, cada aula tem vídeo, tem material de apoio, é, tem links, tem uma série de, de, de, de, de materiais para que o aluno estude. E aí tem Depois, os exercícios, né? Aí, a ah. parte prática que é que o que o Rocha Júnior entra também, exatamente. Não? e Exatamente, na aí, parte como é prática... Que, aí tá, eu tô fazendo o curso, fiz lá, legal, você tá acompanhando que a evolução do Rodrigo no caso, mas aí eu vou para a parte prática, que é a parte para narração, que eu acredito que seja Sim. mais pro final. Então, é exatamente, é. É. no segundo e terceiro módulos a gente começa já a ingressar na parte narrativa de fato, embora no próprio primeiro módulo, é, apesar de algumas, é, algumas aulas teóricas, a gente vai também trabalhar essa a questão de, de treino, né? Certo. Mas de uma forma mais sintonizada, ou seja, uma hora eu vou trabalhar mais a questão do uso de bordões, então o aluno vai desenvolver os seus próprios bordões. Daqui a pouco eu vou trabalhar a dinâmica narrativa, ou seja, como ele vai narrar em si. A bola rolou. Como que, e aí, o que, que eu vou fazer? Como é que acontece isso? Então, tem uma aula específica para isso. Eu Muito vou propor bem. um exercício, ele vai fazer esse exercício, vai mandar para mim, eu vou avaliar, vou Legal. dar um feedback para ele. Bacana. E a gente vai treinando, vai treinando até ele se tornar um cara que vai estar tá apto, de fato, a, se, a realmente... Entrar numa empresa, numa emissora, seja de rádio ou de TV. Ou até uma rádio web, que hoje em dia é um caminho hoje bem é um interessante caminho, também, né, Rocha? Um caminho, muito Agora, interessante por sinal. eu né? gostei, quero fazer o um curso com Rocha Júnior, entender um pouco mais do universo de narração, uma coisa que não pode ficar banalizado. Acho que tem que respeitar realmente os profissionais que. Ah, os, os balzaquianos, ah, os velhos, não sei o que, tá? não, a coisa agora é nova, é outra linguagem e tal, mas cara técnica, a técnica. A técnica, é, então, a técnica então, é um não problema. tem como fugir dela. Aliás, Coutinho, você sabe que às vezes a gente, é, por estar numa determinada localidade, a gente acha que é só aquilo. Né? É, uma das coisas que eu vou explorar no curso é até a questão do regionalismo. Isso né? é muito legal. Eu não vou querer que o cara por, que está, por exemplo, é, dizendo no Nordeste ou no Sul do país que tem um sotaque local, Sim. ele não vai precisar tirar o sotaque dele. Ele ah. vai ter o um nicho de público dele para trabalhar nisso. Agora, tem determinadas coisas que, inclusive, eu aprendi, que a gente, por exemplo, não vê aqui em São Paulo. É, no Sul do país, por exemplo... A polaridade é Grêmio e Inter, sim, né? sim. em muitas cidades, é, é, bom, em Rio Grande do Sul inteiro, Santa Catarina no interior é a polaridade é, Grêmio e Inter, no litoral já é mais Clube do Rio. Sim, do é, Rio. Tá assim. Então o que acontece? É, a narração, principalmente na Rádio Guaíba e na Rádio Gaúcha, ela tem uma peculiaridade incrível, é uma narração dupla, mas não como a gente, às vezes, acostumado aqui em São Paulo, algumas emissoras já fizeram isso, eu mesmo já participei de uma narração tripla, mas assim, sempre tem um ponto de comando, né? E aí, é, esse, esse ponto de comando aciona os outros esporadicamente. Mas lá no Sul, não. Lá é o seguinte, eu estou cobrindo um jogo do Grêmio, você está cobrindo o um jogo do, do Inter. Certo. Eu estou narrando uh, o lance de ataque da equipe do, do Grêmio, né? É... A bola foi para a linha de fundo, Entra escanteio, o, o tiro de meta vai para você. É muito louco isso. É né? muito louco. Aí, quando tem lance de perigo de gol, se o outro está narrando e não há esse perigo de gol, eu já entro junto na narração e, e vou narrar, quer dizer, os dois narrando ao mesmo é tempo. É um uma loucura. É uma coisa muito doida, muito legal. E você e... aprender a fazer isso também é sensacional. Pô. Exige uma outra técnica, porque assim, você não pode se desligar de jeito nenhum de uma narração como essa, você tem que estar ligado o tempo todo. E assim, ligado no 220, né? Porque é muita adrenalina, muita adrenalina. É muito legal. E isso tudo você aprende vivendo. Sem, sem né? dúvida. Por sem isso dúvida. que eu achei importante você elaborar um curso com uma profundidade maior. Com amplitude, né? Alter... Exato. É. Para que o aluno, de fato, ele possa desenvolver o seu talento que ele já tem. É e transformar isso em algo... Que profissionalmente lá na frente ele vai ter mercado para atuar e vai ser um diferencial porque mais do mais a gente está cheio por aí Exatamente. a gente quer ter o diferencial que é o cara que é, faça a coisa acontecer de um jeito todo especial o site para poder fazer o curso é o WCR WCR é uma ideia do meu filho né porque a mãe dele é Weber né? Sim. e eu sou o Coelho Rocha né? Olha que legal! Não. Então, WCR, é, Weber Coelho Rocha. Então, wcr.net.br. WCR.net.br. A pessoa entra lá, é, faz, é, verifica direitinho mais informações, né, pega mais detalhes. E depois é só clicar e entrar na página é, de confirmação da matrícula e consegue fazer ela tranquilo Agora, em relação aos meus trabalhos, porque. Assim, a, a narração esportiva é apenas uma parte daquilo que eu faço, né? Perfeito. Ah, a gente. É que assim, é tão corrido a nossa vida, eu Curti. Eu... mas assim, é, é, vocês podem me ver no Facebook, né? Como Gilberto Rocha Júnior. E tem minha página que é O Rocha e Você. Além da página dos do Balzaquianos, do né? Perfeito. Os Balzaquianos é um projeto que a gente colocou entre amigos, pessoas que são nossas amigas que gostam de falar de futebol, e já passaram dos seus 40 anos, por isso a referência ao Balzac. É, é uma turma muito legal com a qual você faz parte. E assim, a gente procura dar a nossa visão, os nossos comentários a respeito do mundo que envolve o futebol em si. Tem muita coisa pela frente que vai vir. Claro que todo trabalho ele é um trabalho de formiguinha, ele vai acontecendo aos poucos, Sim. passo a passo. Mas eu tenho certeza que com essa galera aí, a gente vai longe, viu? Vai sim. Rocha, agora você vai para o lado B, cara. O lado que o entrevistado responde aí de bate-pronto. Bora. Sem pensar muito. Bora não? Bora lá. Então vamos lá. <risos> Adoro isso. Uma... <risos> Uma saudade. Meu avô. Maior alegria, Rocha. Meus filhos. Se você pudesse voltar ao tempo, tem algo que você não faria de novo? Sim. Muitas coisas. Mas o que eu mais destaco é... Uh, o egocentrismo, né, que muitas vezes acomete a gente no início da carreira, quando as coisas brigam em nossa vida, eu deixaria o meu o, de exercer o egocentrismo e, desde lá de trás, ser uma pessoa mais centrada, mais humilde, mais respeitosa sempre com o próximo e sendo mais ainda íntegro e correto comigo mesmo. Muito legal, cara. E o que, que você gosta de fazer quando ninguém te vê fazendo? Bom, aí essa pergunta sugere outros detalhes, né? Mas o, o que eu gosto de fazer quando ninguém está tá me vendo? É. Bom, tirando as partes essenciais da vida de cada um, uh, eu gosto de cantar, eu gosto de desenhar, eu gosto de muito de ler, é, gosto de ouvir, mas, assim... É, bastante podcast, bastante é, opiniões em áudio, né? um comentários Curto de tudo um pouco, Muito gosto bom. de fazer Muito bom, meu amigo E por fim, uma palavra que, que te define é Um cara que luta para agradar a Deus Muito bom, cara Obrigado, ganhão! Sucesso! Muita narração para você aí que está acompanhando o programa. Entre em contato com o Rocha, tira as dúvidas. O cara é do bem pra caramba, vai te ajudar. Isso que ele falou aí do ego aí. ó. Pode ter certeza que ele vai ter humildade para poder te ensinar. Porque para ele, com certeza, eu trabalhei com ele, eu posso dizer isso. A gente discutia muito sobre isso. Não discutia não, a gente trocava ideia. Porque discussão é uma coisa muito ruim. É verdade. Trocávamos ideias da seguinte forma. Ninguém é melhor do que ninguém e assim... Nem o que é fácil para você pode ser fácil para ele e vice-versa. Está todo mundo aqui para aprender e para ensinar. Então vai para o curso, vem junto e continua no Carona com o porque sem você o canal não existe. Até a próxima. Valeu, gente.